Conheça o canal do Léo, link na descrição do vídeo Fala galera beleza galera quero pedir mil desculpas pela falta de vídeo no canal por sem tempo também corrido No vídeo de hoje vou fazer um sorteio por causa de um ano de Robotec no Youtube O sorteio correrá em uma live no dia 20 de dezembro de 2015 às duas e meia, às três. No vídeo, eu estarei sorteando um livro feito por mim. Nesse livro, terá desde a instalação da IDE do Arduino, projetos e muito mais. Na descrição do vídeo, terá um link no qual você poderá se inscrever no sorteio, se caso quiserem participar. No caso, será uma publicação no Facebook. Quem quiser participar, é só colocar hashtag sorteio do livro da Robotech e você já estará participando. A Robotech entrará em contato com a pessoa ganhadora via inbox. Caso essa pessoa não quiser o livro, será feita outra live. Todos os links na descrição do vídeo. O vídeo de hoje vai ser bem curto. Agradeço a todos. Curta a fanpage no canal. Inscreva-se para mais conteúdo. Um grande abraço e até mais. Falou!